Olá pessoal, seja muito bem vindos ao nosso canal no YouTube Marketing Sem Limites, meu nome é Alexandre Tavares e o vídeo de hoje vai mostrar para vocês como é possível fazer um rastreio de suas vendas no, pelo Hotmart você, como, como você pode pegar os seus links de afiliados e divulgar nas redes sociais e depois você conseguir monitorar de onde veio as suas vendas, se você fez sua venda no YouTube, se você fez sua venda no Facebook, no seu blog. Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso passo a passo, como é que a gente consegue rastrear essas, essas possíveis vendas, visitas que vocês tenham no seu link de filiados, ok? Então é muito simples, eu vou entrar aqui no, no Hotmart, vou fazer meu login, Após você entrar no Hotmart, na sua conta do Hotmart, você vem aqui na lateral, na aba Meus Produtos, que vai ser onde você vai divulgar os seus produtos, né? Escolher os seus produtos aqui. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Eu vou escolher um produto qualquer aqui. Eu vou escolher esse aqui, Máquina de Vendas Online. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui no Hotlink, vai copiar essa, essa página de vendas aqui, Muitas pessoas somente copiam, é, bota lá no, no Bitly ou em algum conversor, né? E divulga nas redes sociais. Você não pode divulgar esse código aqui, esse link aqui direto. Se você divulgar esse link aqui direto, você pode ser punido pelo Facebook, pelo Google. Entendeu? Então nunca divulgue esse link diretamente aqui. Pega esse link e, e coloca no encurtador de links. Um bitly, ou se você tiver um blog. Já registrado no seu um site, já no seu nome, você pode botar no print ali, tanto faz, entendeu? Então você copia esse código aqui, agora que é o diferencial, vem aqui no bloco de notas, cola esse seu código, do, esse aqui é o código de afiliados, e você acrescenta esse código aqui, ó interrogação SRC igual. O que, que esse código vai fazer? Esse código ele, ele vai ele vai te, te guiar, ele vai te dar um norteio da onde você é, conseguiu fazer sua venda, porque depois desse igual você vai colocar o nome do rastreio. Eu poderia colocar aqui é, YouTube, Facebook, blog, entendeu? Vou botar aqui post como exemplo, que vai ser toda a venda quando a pessoa clicar nesse link aqui mais essa extensão copiar aqui do lado, você coloca aqui do lado, ó. então vai ser o seu, seu link de afiliados, mais esse código, interrogação src igual e o post que é o nome do seu rastreio, então toda pessoa que criar nesse, nesse meu link que eu vou gerar, eu vou estar tá sabendo que vai ser uma venda feita do post, né? então eu vou ver um relatório lá, o, o nome do post, eu vou ver ah, quantas pessoas compraram nesse link, eu poderia botar aqui YouTube, blog, entendeu? Posso botar aqui blog também. Então, é depois desse igual, você pode colocar qualquer nome que vai dar de informação para você conseguir visualizar isso no, no, no relatório, entendeu? Eu vou botar post aqui porque eu vou fazer um post no Facebook. Então, você pega todo esse código, Tá? Lembrando, não divulgue esse código dessa forma, entendeu? Você tem que usar um encurtador de links ou um camuflador de links com um nome diferente. Vamos só fazer um teste. Copiar isso aqui, ver se está funcionando. Vem na aba de URL, cola na aba de endereço. vamos ver só se dá, e dá um Enter. Se ele entrar na página de venda, está funcionando. Ó, entrou aqui na página de... Conseguiu os leads. Então tá funcionando. Com aquele meu código lá. Então qualquer pessoa que entrar nesse, nesse meu código. Deixar um, um endereço aqui. Fizer uma venda. Vai pro meu rastreio. Eu vou saber que veio do post. Porque eu coloquei o um nome igual a post lá. Entendeu? Tá então, beleza. Tá funcionando. Agora uma coisa. Caso esse SRC aqui não funcione. Você tem uma alternativa de usar esse aqui. Ó. E src, esse símbolo de I aqui, src, então ou você usa esse, ou você usa interrogação, não tem problema muitas vezes funciona com esse interrogação, caso dê algum problema com interrogação é só botar essa sigla aqui na frente, esse símbolo I, símbolo I tá bom? Da cia por exemplo <risos> então é isso, a gente vai pegar esse código aqui, completo, copia ele e vai num encurtador de links, eu vou usar aqui o bit.ly, tá? que é mais prático. Aí você vem aqui no bit.ly, cria em, bota clica aqui em criar link, criar bit link, e você vai colar a sua URL que você copiou lá. Com o post já, com, com o nome do seu rastreador. O título você pode mudar, tá? Esse título aqui não é o que eu quero não. Eu vou colocar aqui máquina de vendas. Pronto. Então eu vou conseguir rastrear. O que eu faço? Gerou o link customizado, botei o título, copio, copio esse link e eu vou colar no meu post. Eu vou fazer um post de exemplo aqui rápido, tá? É, vou colar o link aqui. Esse é o link do Bitly. Aí vai aparecer essa, essa postagem aqui, como ganhar dinheiro na internet com uma máquina de vendas. A pessoa que clicar nessa, nessa postagem vai, vai, vai para aquele link daquela página de baixar o e-book que a gente abriu aqui, ok? Só que juntamente vai estar com o meu código de rastreio e o meu, e o meu link de afiliado. Então, eu só vou tirar aqui o, ah, o, a URL. Não vou nem botar não, é só, só para teste mesmo e vou publicar. Você pode botar alguma descrição aqui em cima, tá? Pronto. Aí a pessoa que clicar nesse link aqui, se você der um clique aqui, você vai abrir a página de vendas. Para deixar aqui, página de captura, né? Página de não, página de captura. Você vai capturar o e-mail e tal, vai ser um lead para conversão. Beleza? Publiquei aqui. Aí agora, como é que eu, como eu vou descobrir quantas pessoas clicaram aqui? Quantas vendas eu fiz nesse nesse link? Eu não sei, né? Até então eu não sei. Então por isso que que você nunca deve compartilhar somente o seu link de afiliados. Coloque o seu o seu a extensão, entendeu? Para você conseguir monitorar. E com isso aqui, com essa com essa sigla assim, com esse código, você consegue monitorar para onde vai, vai para o seu post, seu blog. Então é muito importante. Então se eu botar somente o link aqui, eu não ia saber quantas vendas eu fiz nesse link. É, quantos cliques eu tive aqui, é muito mais complicado. E você me pergunta, Alexandre, como é que eu faço para consultar esse relatório? Você vai consultar pelo Hotmart mesmo. Você vai na, aqui na lateral, vem relatórios, ok? Aí vai ter uma série de, de relatórios que você consegue é. encontrar aqui no Hotmart. Você vai chegar aqui ó, em vendas por origem, olha só, acompanhe os resultados de sua divulgação como afiliado pela origem SRC, é justamente aquela nossa sigla de rastreio, entendeu? Informada pelos seus hot links. Então você clica aqui, você vai verificar quantas vendas você fez, e detalhe, você pode escolher por produto. Você tem aqui vários produtos que você vai ter na, na sua página lá, né? Como eu divulguei máquina de vendas online, eu botei o código de rastreio nele, eu vou ver com, como é que está o, o relatório do código de venda desse, dessa página, desse produto. Vamos lá. Do máquina de vento. eu tive até agora 15 cliques, né, porque eu não, não divulgo muito essa, esse produto. 15 cliques. E você vê aqui embaixo, ó, origem, sem origem, dois cliques. Eu publiquei um, um link sem origem, somente o link. Tive dois cliques, não tive conversão nenhuma. E quando eu publiquei com aquele post, gerou aqui, ó, post, aparece o um nomezinho aqui do que você colocar. Porque eu botei aquela, aquele código src igual, né? Interrogação src igual, post. Então eu tive 13 cliques no post. Entendeu? Então aqui você consegue rastrear de onde veio, de qual origem veio a sua venda, o seu clique. Então eu tive aqui, ó, tive 13 cliques no meu post, né, postagem. Se eu tivesse link no blog, eu poderia botar aqui blog também, YouTube, ficar uma série de, de, de origens aqui. Não precisa ser só essas duas. Quanto mais origem você colocar, mais a lista vai crescendo, entendeu? Se você for, por exemplo, fazer um anúncio no Google AdWords, você pode colocar uma origem para cada palavra-chave. Entendeu? Então, vamos supor, palavra-chave que para várias palavras-chave, por exemplo, como ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, dinheiro online. Então você vai botando o, o seu código de para cada palavra-chave, isso rastreado no, no Google. Você consegue fazer isso, depois eu posso fazer até um vídeo sobre isso. E você vai linkar a origem, né, o nome de origem, a cada palavra-chave, por exemplo. Entendeu? No, meu caso aqui, no meu caso aqui eu fiz no post, mas eu poderia fazer no link que estivesse no YouTube, ou um link que tivesse no meu blog, e só ia alterar aqui, blog. YouTube, entendeu? É muito fácil, gente. É só você ver aqui e você vai ver o relatório. Ó, tive 13 cl... total de 15 cliques. 13 foram no post e 2 não tiveram origem. Você somente o link de afiliados e divulguei sem origem nenhuma, entendeu? Aí caso você fizer alguma venda, você vai ver aqui quantos livros você converteu, quantas vendas você foi feita e tudo mais. Então é bem legal, você consegue fazer tudo isso aqui dentro do próprio Hotmart. Ok? Bom pessoal, então é isso que eu queria falar com vocês. Se você gostou muito desse vídeo, curta o nosso canal. Eu vou passar sempre várias outras dicas, outras sacadas aqui bacanas para você poder é, utilizar o Hotmart e como você divulgar no Facebook, como você divulgar no YouTube, ok? Como você pode criar o seu negócio também online do zero, a passo a passo. Então sempre você vai ter algumas dicas aqui na nossa página que você pode encontrar e que pode ajudar você. Se essa dica ajudou você, clique no nosso, no nosso joinha, dá uma curtida, entendeu? Não custa nada. E se você também é, gostou desse, dessa dica e, e conhece alguma, algumas pessoas que também estão passando por essa dúvida, não sabe como rastrear o link, compartilhe com seus amigos também, vai ser muito bem-vindo. E se você quiser acompanhar os nossos vídeos assim que a gente acabar de publicar, você pode se inscrever no nosso canal, aperta no botãozinho vermelho se inscreva, que você, e aperta o sininho, tem um sininho do lado também. É, com isso você vai ver os nossos novos vídeos em tempo real. Você vai descobrir, vai encontrar os nossos vídeos publicados em tempo real. Você vai receber um, uma, um alerta, entendeu? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, ok? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou passar muito mais outros vídeos ainda. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.